É trash aqui, tirando o Nautilus, ou pode deixar passar? Tem V5, tem v também. Trash. Tem Lee Sin, tem Diana e trash. Pode banir trash se quiser. A gente trada. Beleza, Nenhum E? Outro. É trend isso aí mesmo, ô ou... Tinin? Cartos é. contra Sei Diana? Sei lá, o que é isso? Nunca vi não. Ah, caminhão. é leite verde bot, leite verde bot. Já usou, hein? Não é leite de eu achei que só tá os dois só Tão só enchendo o saco aqui Pode não. bater neves. Não, Chegou Nossa, Ele vai ter que responder o wave, responder uhum. ele. se ele já não tiver fazendo, né? Tem... Ó, a Sina tá indo, eu vou tentar dar match aqui Tá Ele vai lá responder o wave Eu freezei mid tô indo, posso ir reto aí? A Sina tá. também tá, tá? Certo tá não. por aqui Ó, a Sina atrás. tá ganhando muito wave pra isso, tá ganhando muito wave pra isso mid já vai perder o wave também Tá bom. Tô pulando a Diana já aqui. O tá aqui? O assim. tá aqui, o casta tá aqui, o, casta aqui. Low, eu dois, o tá aqui. Já na low, tô level 2, mano. Vocês querem fightar isso? Pegado isso aqui, hein. Pegado. Assim já tô... você já tá low, perdendo, eles estão perdendo o wave. Hein? Compra tempo só aí, vai formar só a Diana spam. Tá. Tá é. minha aqui. Cuidado aí, Tim. Se tiver pressão mid, consigo derrubar claro, o ou não? também, é endgame, mano. Tá... Vou sacar muito hoje. Eu tá eu tá cara... na... tá atrás. Pula não, plano não. Sai. Você consegue vir, Tim? Ah, consigo subir agora, consigo subir agora. Se ele só locar a assim, ele já morre, oh. porque o mundo não pega 6. Ah, ah, eles cara, vão subir, tá? Eles vão subir, tá? Aham, uh -huh. ele tá me parando aqui. Quer matar o Cartz aqui só? Ah, a gente pode. A gente pode entrar na jungle dele mesmo. Ó, oh, o Karts... eles me viram, eles me viram. Ó, oh, o mundo começando a descer primeiro que eu. Vou poder ah, ele aqui. Uma... Eu vou comprar com tá o Aqui vai dar wave de novo aqui. Nossa, uma eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Matei o Karts, é só. Morre? Tô com pressão mid aqui, eu acho que eles vão sair só. Ele, ele vai vir no red, e o cara tá base, Vamos lá? Uhum, deve ter pink aqui, velho. Só é pink tá muito tempo Olha ela aqui Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, não okay, dá? Dá, dá, dá, não vem de lá, só lá, Só faz isso aqui rapidão, Revolta hum. o cara vai ficar dando um Qzinho aqui pela parede E a Leona né? vai, e a vai reto Eu tô voltando, velho Isso aqui ele não pode fazer Quer tentar matar ele? Deixa Leona, dá, Mas acho eu que dá, tô, hein Tô descendo aí, eu posso ir, eu posso ir você acha que dá ou não? Tinha... Dá, dá, dá, dá, dá. O estar chega na play. É, você quer que eu chute ele? Qualquer é coisa eu oh, ah, também. Chuta é... pro Rio aqui que a gente Incentuine, mata. Nossa. É, é, ah, é, tá boto. certo. Vamos, isso, isso, isso, isso. que ele Tá. Ah. Tô indo. Eu. eu mato, eu ah, mato, não, eu mato. O bug é isso. Vou nesse eu cara tô aqui. Matando a Sandra ainda? Tá louco. Merch. Minha ataque aqui. Eu mato, eu mato, eu mato. Boa família, boa. vai no Baneiro pula aqui, né? Ele tem flash, ele tem flash nisso, tá? não Tem, nisso. Tá? Não tem, nisso. tem tudo, tem tudo tá, tem Só sai bom. eu acho Pois uhum. os olhos boa. do cast, tá? Boa Tá boa. Peguei muito Bout, muito Gold Só pega a Toei aí Tá todo mundo T2 lá né? T2 a gente defende, eu tenho pressão mid Ou dá pra dive a mid, exemplo, mid ali, tá, lá? a gente tá a é mid pra... Acho que da... vocês podem tentar fazer algo mid Leva mid, leva mid, tá sem flash, cara Espera um pouco, espera um pouco Fui eu pego ele, eu pego ele, eu pego ele. Eu seus campos aqui pro Cardos não pegar. Tá, pode pegar. Boa. Tá? A gente, eu bato muito na tua torre, eu levo, eu levo. Mano, eu... Me, dá, me dá pezinho aqui, me dá pezinho aqui. Eu bato pra ele. Dou muito dano aqui. Eles vão querer jogar pra, pro bot, provavelmente. o mundo tem hum. TP ainda? Bot 7 ah, tudo guardado tá? Tem, tem, tem TP sim. Eu tenho que ficar compacto com vocês aqui. aí. Eu nem preciso voltar top, não tem T2 lá. Mim. É a a Leona entrou aqui, tá com duas asas e matou. Eu posso pin. tentar matar a Sindra aqui, velho. Se ela gastar o stun, dá Eu pra não correr. Tá, tá, tá, tá. Tô esperando. Tá vendo pela lane, só olha pra mim só olha pra mim. Uhum. Ah, Ela está vencendo, vou tentar matar a Cindy aqui. É cover, eu vou aparecer em visão não, provavelmente. Não precisa, não precisa. Se Cart vem, eu mato ele também. Acho que tem um é, Não, de... não contesta mid, não contesta mid, não contesta mid. Eu acho que tem alguém bot agora. A Game Leona Space. tá bot, eu acho. É, a Leona tá bot. Vocês, vocês tomam um dive mid? Aqui. Vocês tomam dive mid? Não, não, eu não, eu tô bot, lá. Eu give isso aqui, eu give isso aqui. Vamos pro chat, a gente vai jogar pra T1. Aham, guivei aqui já. Ó, o mundo aqui. V4 V5, será que vocês tomam dive? Não, não, não, A gente joga, a gente joga. Eu tô recolando, eu chego antes da Cais. Tô vindo aqui. Ah? Tá. E aí, Juninho? Tô de boa. Boa. Chegou, chegou, chegou. Tá sem. Vai acabar os minions, vai acabar os minions. Combo uhum. alguém na torre. Ó, ah, Leona. Mata a Leona só, mata a Leona só. não morreu, não morreu. Falta 5 pro meu E, tá? 5 pro meu E. Ignite, ignite ele. Só foi pra ele, caso foi pra ele, vocês podem comprar. Eu tenho um E, tenho um E. Eu vou responder o E da Kai Tô na... Tô jogando. Você mata, você mata? Mato, mato. Boa. Boa, cara. Ai, quase matei, velho. Ó, oh, o Gui tá bom eu, eu vou ter O 20, tá boa 20, posição. Vamos 20. startar, vamos startar. Boa posição. Agora ah, vale, eu tô sem ult. Se não, perde o não perde ah, ah. o dado Cuidado é com a gente trocando pelo Baron, tá? A gente faz Baron, tá? Ok. Eu tô, tô, sem, eu tô sem ward, tá? Eles estão sem visão top. Eu tenho uma pink. Tô ligado. Eles sabem, rapaziada. Acho que não dá para tá não. não. Tá, tá, tá, tá, tá. Sai, depende, sai, depende, sai. Depende, sai, depende. sai. Sai, sai. Eu me mato, sai, sai, sai. Tô morto. Tá. Eles vão querer fazer Baron depois, pá esse card soltou? Ah, é, vai cancelar o B e a gente mata bem. o Guto. Não, eu pra... tô de boss, mas eu não consigo ficar pra lutar. A gente não faz uns 5v3 aqui não, velho. véi. Cibaram? Tentar encher o saco deles aqui. Nice, ah, nice. Véio. Ai, velho. Só vaso aqui, ó. Uhum. E, Tem dar... visão é osso, e eles velho. querem dar B aí, eu vou atrás deles então. Será que a gente tá aqui, ó? A gente vai dar merda aqui, a Dana tá aqui. Eu vou ter pra ali atrás já, já ó. Aqui, sim, ó, tá ó, ó compra tá tempo, compra tempo, compra tempo. A Kaiser não tem nada. Olha a nossa posição não. aqui, olha a nossa posição 8, 8. aqui. Tamo indo. Já vou entrar no pit aqui. Cinda se sem flash, cinda se sem flash. Olha a Kaiser, Kaiser. Tirei, tirei eles. Tô saindo. Tô sem cooldown. Tô matando, velho. Tá bom, não, mata o mundo, mata o mundo. Matei aqui. Kaiser morreu, Kaiser morreu. Kaiser sem flash, Kaiser sem flash. Sem flash. É cuidado aí, com o Kaiser. Tu... É, é uma, é uma, hein, acho que é uma. É, não, cuidado, não, mata, ali, mata, isso, mata todo mundo. Mata todo mundo. E flechou ainda? Flechou. É alma, alma, alma. Eu vou matar ah, a Cyndra aqui, aí. tá? Ó, da cover? Tô indo. Tô, sais, eu tô sais, próximo tá sei, já, tá já tô próximo. Pode matar. zonas Matei, matei. Boa. Tá. Olha o Luskar, olha o Luskar, Tô de ouro, tô de ouro, tô de ouro. Falta 10 pra minha ult, tá? Tô indo Eu tá acho aí. que eu mato o isso aqui, eu acho que eu mato o ah. Sakai isso aqui Consegui eu sacar ele? Não. É barra isso aqui, viu? Ah, eu ah. matei Eles vão querer ir pro Drake, eu posso ficar top e eu levo o barra Ele já tá bem, ele já tá bem Eita porra, do deu doideira aqui eu Ele, do ele do do não morreu, não. ele do mais não morreu, ele não aqui. Tem, tem, tem, tem, tem Vai todo mundo Ai, deu um segundo pro meu W, velho, saia vivo Nossa, meu bem, vocês não terminaram o barra, hein? Eu? Eu consegue mortar, não consegue mais, não voltar? Consegue montar? Vão fazer o bar, vamos fazer o bar Calma aí, Lister, eles não, não precisam jogar, ele é precisa jogar não não precisam jogar não, Lister Não, eles me viram com a visão Tão vindo em mim flechei, flechei, flechei, flechei Gastaram tudo em mim Ai, tomei cá Não consegui entrar, é velho Caralho Esse é um deles Ó, oh, vou ficar de olho, tá? Se eles voltarem... Uhum. Acho que eles vão voltar. Tem TP. Não, tá. eles voltar tá, tá, tá, Vamos tá. Forçar. Tô voltando base, tô voltando base. Eu sou eu sou vai. bater, vai bater, aqui, se chuta, todo mundo! Tá feleu, né? ainda sem stun. Não vai deep, não vai deep. É, agora claro com é fight, velho. De boa. Oh, dá chase o tap top? Dá chase o tap top? Ah. Okay. Slow, slow. Eles vão virar, eles vão virar, hein, cuidado. É, cuidado pra não tomar. Só só, só só sai, só sai. Defende aí, só defende de um Mano, de defende. Eu, eu dou GG aqui, tá? tá. Ah, se de, aqui. Não, não. Segura, segura, segura, segura. Segura aqui, bem. eu dou eu GG bem. aqui. Eu levo muito rápido. Ó, tô batendo o torre da base. Não torre. Não Não Não Não Não Não Não aí, tá? Ó, tem, tem, tem. Vocês vão matar a essa, matar a Ai, velho! Não, na verdade. Tá. Matou, nice. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tem TP em 30, mano. Mano, eu acho que você. Eu, eu mato, não, eu, velho. Relaxa, relaxa. Eu jogo, eu jogo. Ai! Ai, Ai que dano da porra, velho. Acho que o barão vai ser deles, mano. Ah, por conta disso, 40 sec? Eu não vou ter TP. A gente tem que dar tá um pick off antes desse Baron aí, senão oh, é dele oh, Mata os aqui. Uhum. Matou. Só tem um cachorro meu ainda daqui! Ô, cachorro! É o mundo assim. É o mundo, é o mundo, é o mundo assim, sem TP. Tá, Sei, vai, cara, você tá, aí, tá. Vocês conseguem sair, vocês saem? Sair sai, é good já, velho. Ai, ai, ai, ai, ai. Oi, Tristania tá, tá retando. Ó, oh, a Kaiça tá no Aive, a Kaiza tá no Aí, a Kaiser a Kaiser tá no wave, vocês vão. Foi na Leona, né? foi na Leona. Todo mundo, mundo sem ult. Kaisa tá vindo. Tem os olhos, tem os olhos, tem os olhos. Nossa, que, que dano! Caralho! Vai, bate, bate, pode! Ai, GG, GG, GG. Vale, Boa noite, vale, família. Valeu, valeu,